Você tá com a blusa um pouquinho amassada, tá? Digamos, coloquei a blusa aqui, fiz uma live pra vocês. Poxa, tá muito boa ainda, né? Eu quero guardar e tal. Ou eu sentei no carro. O que que acontece? Você chega em casa, às vezes, ainda quer jantar tá com o marido, você tá toda amassada, toda ruim, né? Parece que saiu do, da boca do elefante, né? O que que você faz, gente? Tá? mano, misturinhas de água com álcool tá? pode ser assim, ó, você coloca 70% de álcool, aquele álcool, álcool líquido sabe, que a gente usa para limpeza coloca 70% do seu prástico de álcool tá? e completa o restante com água se você preferir, você ainda pode colocar uma essenciazinha essenciazinha de baunilha, de limão qualquer coisa que você gostar Dá um cheirinho qualquer Mistura bem, tá? No rifador, você vai fazendo assim, você vai esfriando e vai passando a mão, tá? Quando você for passando a mão, a roupa vai ficando lisinha, gente. Isso serve não só pra roupa que você tiver no corpo, mas de repente pra uma roupa que você vai vestir, tá? Você botou normal, armário, de repente ela deu uma amassadinha, né? Coloca ela tendura de bota assim e vai alisando, que ela vai ficar lisinha. Sabe por quê? Porque essa substituirinha, essa misturinha, contém álcool, né? E quando você alisa assim, o álcool seca muito rápido e ele deixa lisinho, né? É quase um ferro instantâneo, digamos assim, tá? É maravilhoso, gente. Eu uso isso aqui, inclusive, pra sol. Às vezes o sol fica muito amassadinho, né? Você quer deixar ele com uma cara de mais novinho, lisinho, limpinho, com um cheirinho gostoso. Você pode espirrar isso antes de fazer a cama. E ó, e passando a mão, que vai ficando lisinho, gente, ainda vai ficar cheiroso. Parece que você acabou de trocar o sol. Uma maravilha, viu?